Isto é São Paulo, a capital do trabalho, o gigante de concreto armado que dia a dia se torna maior. Contemplamos com os olhos maravilhados a cidade que mais cresce no mundo. E cresce em todas as direções, para os lados e para o alto. arranha céus, novas avenidas, bairros novos. Cresce também em massa humana. Com pouco mais de um milhão de habitantes em 1940, aproxima-se hoje dos dois milhões e meio. Acontece, porém, que na marcha vertiginosa de seu crescimento, há dramas que não se podem ocultar. Yeah. Oh. Mas o problema é que ela joga na cara Na cidade da gara ainda, ainda prefiro fortalecer minha coroa Minha gangue com jaqueta de couro Nem, Nem tudo que, que brilha, brilha é ouro Então cuidado ao ir na caça do tesouro Pois, pois. os criadouros estão prontos pro ataque A meta é, é ver, ver os jovens é todos trajados de Nike A meta é ver os jovens se, se matando pela Nike. Nike progresso gera dinheiro O estado só gera um likes Que eu fui criado na selva de pedra Meu coração de concreto não se afeta por você E a polícia em SP mata mais que HIV eu dá Pena na TV incitando a pena de morte Mas é claro que não somos iguais Olhe pra trás no centro da capital Onde, onde acontecem, acontecem os pecados capitais já que correntes e engenhos hoje não me prendem mais E os homens de sociais mais. permanecem todos antissociais Sujando contas na HSBC, falando em nome do, do PSDB. PSDB Crime perfeito, muito mais organizados do que o PCC Mais fracos do que o sinal da TIM Estamos voando mais alto do que os aviões da TAM o Nossos atos se resume a é brindes O meu time tá chegando, o seu tá chegando e É por isso clínica. que meu rádio ainda pipa Mesmo com a tela quebrada São Paulo é muita fita, eu tô acostumada no mundo da Júlia Preto tem 4x4 No mundo da Júlia Preto não fica pra trás Me oferecem guerra e querem que eu forneça paz Mas, mas o que eu posso fazer, o, o que eu posso fazer? fazer O que não me ensinar em casa a rua fez eu aprender Se cê não tem argumento cê não pode debater Se cê paga de safado eu não posso te defender Porque eles cobram postura, cobram postura E se eu soltar a voz eles vão cobrar da Júlia Eu sei que na rua eu não pago pau pra mané O tempo me ensinou a ser sujeito mulher e mesmo que o tempo passa eu cobro quem me atrasou Mas não posso me esquecer de honrar quem me honrou Peço ao meu senhor e a minha mãe chum Pra não ser mais uma preta na mira de qualquer um Porque mesmo se minhas ideias for quente Eu sei que só minha postura me defende E sei que se eu me planejar meu money rende E sei que meus planos de negócios são potentes Na hora de B.O. não tem a gente Ver rico enriquecer não, me deixar contente Cê me entende? Os pretos quer progresso sim Meu bonde tá chegando, seu tá chegando no fim Ei, os pretos quer progresso sim Meu bonde tá chegando, seu tá chegando no fim Meu bonde tá chegando, seu tá chegando no fim